Boa noite, igreja. Tudo bem? Fico feliz em poder nos encontrar novamente hoje no estudo da palavra. E eu convido você a fechar os olhos para que junto a gente possa orar e estar em comunhão neste momento. Bondoso Deus, querido Pai, em tudo dai graças e nós te agradecemos, Pai. Agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia que se renova a cada dia e por Tu estar conosco em todo o tempo, Senhor. Peço, Pai, que cada irmão em casa, Senhor, que esteja assistindo e quando estiver assistindo, tenha uma terra fértil em seu coração, para que aquilo que sair da minha boca não venha de mim, Pai, sim venha de Ti, e possa achar um terreno fértil onde possa brotar, Senhor. Que sejamos todos, Senhor, canais de bênçãos na vida dos outros e que todos possamos ser capazes, Pai, de tornar realidade o Teu amor na nossa vida. Esteja conosco, Pai, nesta noite e em todas as outras. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, toda segunda-feira os encontros têm sido em volta da palavra. Mas a gente não se reúne apenas para ouvir da palavra. A gente se reúne em volta da escritura para que a gente possa sair daqui diferente do que a gente chegou que a gente possa cada vez mais crescer e caminhar em direção a Cristo irmãos toda segunda-feira tem gerado cura e a gente tem falado das curas da alma e todo estudo tem gerado vida e crescimento e cada ferramenta que juntos a gente vem aprendendo a cada segunda-feira, tem tornado a gente um pouco mais perto de Cristo. E eu creio que esta noite não será diferente. O nosso estudo de hoje é sobre estabelecer limites, estabelecendo limites. Como arquiteta, eu sei que ao iniciar um projeto, meu primeiro contato é com a matrícula do terreno, na matrícula conta, consta as demarcações daquela terra, tudo que consta naquela terra pertence a alguém, ao proprietário dela, e o que está descrito na matrícula sobre as dimensões da terra, eu sei que pertence ao dono dela. E os limites desta propriedade permitem eu entender aonde inicia, aonde inicia onde termina a minha propriedade e aonde inicia a do vizinho, correto? Correto. Então, limite é uma linha que marca aonde começa e aonde termina algo. Numa comparação muito superficial, quanto a relacionamentos, não é diferente é sempre muito importante saber o que é de quem dentro de cada limite. Bom, então o deve está te perguntando, uh, se eu souber aonde estão os limites de cada relacionamento, eu saberei então a quem pertencem algumas coisas. Como, por exemplo, sentimentos, atitudes, comportamentos... Se houver algum problema com alguma dessas questões, saberem a quem pertence. Bom, repito, né? limite é uma linha que marca onde algo começa ou então termina. E como aqui é o estudo da palavra, eu vou te convidar a abrir a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Te dando um pano de fundo, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? que conta toda a parte da criação do Pai todas as coisas maravilhosas que ele fez, que eu e você hoje usufruímos. Bom, amados, em Gênesis 2, uh, conta sobre a formação do homem e da mulher. Depois que Deus havia criado tudo e viu que tudo que havia feito era bom, ele fez o homem. E do homem, ele fez a formação da mulher. Tomou, e aí então no 2:15 15, uh, ele fez um jardim, no Éden, que a gente sabe, para o homem e para a mulher. E no 2,15 ele diz o seguinte, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Irmãos, ele deu apenas um limite para Adão e Eva, que da árvore do conhecimento, do bem e do mal, eles não comessem. Bom, este primeiro limite que a gente tem uh, uh, contato através das, das Sagradas Escrituras a gente sabe que o homem atravessou. Obedecer a limites sempre foi um problema para o ser humano, desde os tempos do Éden. Embora Deus tenha concedido a eles liberdade, ele também estabeleceu limites. Ou seja, Adão e Eva poderiam comer de tudo que houvesse, todas as frutas, tudo que houvesse no jardim, mas da árvore do bem e do mal eles não poderiam. Mas o homem escolheu ultrapassar este limite de Deus. E até hoje a gente busca fazer isso, correto? Ultrapassar os limites. Adão e Eva receberam responsabilidades. E a gente precisa entender que essas responsabilidades, elas são através dos limites. Sejam eles visíveis como de um terreno. Seja ele invisível nas relações. A gente precisa, irmãos, definir limites. Primeiro, eu preciso definir os meus próprios limites. A gente precisa realmente se conhecer. A gente precisa desenvolver um autoconhecimento. Sabe, irmãos? Falando um pouco de mim, é com um temor e tremor que eu sento aqui hoje e divido com você o estudo da palavra. Porque antes de chegar até aqui, eu sei que pode parecer clichê e, a gente, e muitos de nós repetem isso, o Senhor ministrou isso dentro do meu coração. Para que eu pudesse vir aqui, me ouvir novamente e que eu possa crescer e que você cresça junto. Dentro do seu coração. E o Senhor sempre me desafia, e eu acho isso muito incrível quando eu recebo a ministração. E nessa tarde, assim como eu fui desafiado, eu vou desafiar você à luz da palavra. E eu te pergunto, você realmente se conhece? Você já parou e se perguntou, quem sou eu? Quais são os meus valores? Quais são os meus limites? O que eu espero do outro e no outro? Como eu espero ser tratada pelo outro? Como eu trato o outro você já fez essas perguntas assim à luz da da verdade para si mesmo com os nossos dias cada vez mais corridos a gente não tira tempo para fazer uma auto reflexão eu te garanto irmão ela é muito importante a gente simplesmente liga o piloto automático e vai vivendo do jeito que dá mas não é isso que o senhor preparou para a nossa vida Peça a Deus clareza na sua autoavaliação, porque a gente sabe que somos normalmente os nossos piores inimigos quando temos que avaliar a nós mesmos. Quando eu me conheço, quando eu conheço as minhas mágoas do passado, aos ressentimentos, as minhas carências, as minhas dores, as minhas decepções... Eu começo um processo de analisar como eu me porto em relação às mais diversas situações. Como eu reajo em relação ao outro e aquilo que o outro me apresenta. E quais são os limites que a gente traçou ou deixou de traçar em alguma relação. Primeiro... Uh, forma para a primeira forma em que a definição dos limites pode nos ajudar, irmãos, é mostrando aonde uma pessoa começa e aonde ela termina. Né? Eu sei que tem uma frase que a minha avó falou uma vida inteira: a tua liberdade ela termina quando começa a liberdade do outro e eu modifico ela. O teu limite termina quando começa o limite do outro. Qual é o problema que eu estou vivendo em relação aos limites que eu não tracei? Esse problema está em ti ou em mim? Quando conheço os limites, os teus limites e os meus limites, eu sei quem é que tem que assumir o problema. E eu te digo, irmãos, assuma a sua responsabilidade. Sabe por quê? porque em Gênesis 3, quero que você volte para a Bíblia, em Gênesis 3 diz o seguinte, a queda do homem, diz que a serpente tentou a mulher, que por sua vez comeu do fruto, deu ao marido, e os dois perceberam que estavam nus. Sabe, irmãos, a, a serpente diz o seguinte para a mulher, não comereis de toda a árvore, Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim", e respondeu-lhe a mulher: "Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais". Irmãos, a gente conhece na maioria das vezes os limites como a Eva citou aqui para a serpente. Ela conhecia os limites que Deus tinha deixado para ela. Então a serpente diz à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. A gente não faz muitas vezes isso, irmãos. Traz isso a tua realidade. Quantas vezes a gente pensa, ah, mas se eu der só uma passadinha ali, né, vai fazer tão bem pro meu ego. Ah, eu vou dizer que foi o fulano que fez, né, porque afinal a gente tava junto. Irmãos, eu te digo o seguinte, abriu-se os olhos, aos olhos de Adão e Eva, e quando ouviram a voz do Senhor que na viração do dia vinha ter com eles, eles se esconderam. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde estás? No 9. No dez ele responde, ouvi a tua voz no jardim e porque eu estava nu eu tive medo e me, escondeu, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, ninguém assumiu a responsabilidade. E para arrematar tudo isso, Adão ainda colocou a culpa em Deus. Algo do tipo, mas vem cá, nem te pedi essa mulher, tu me deu. Ela me deu do fruto, comi. porque a mulher que tu me deu? A mulher olha para Deus e diz, a serpente me enganou. Adão pega a sua bolinha de responsabilidade e bota na mão de Eva. Eva pega e bota na mão da serpente. Não é isso que a gente faz, irmãos. A gente não vive cheio de desculpas porque a gente não soube obedecer os limites ou não soube dar limites. E aí a gente coloca a responsabilidade no marido, no trabalho, nos filhos, no estresse, no momento em que eu não soube dizer não. Irmão, assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. É preciso assumi-las e parar de jogar para o outro toda a responsabilidade. A questão de reconhecer o que é seu é vital para qualquer tipo de relacionamento que tu tiveres. Seja ele com o trabalho, com a família, com os amigos, seja ele com o cônjuge, com os filhos. Qualquer relacionamento depende de limites. E desse, neste momento, a gente entra, então, no campo da responsabilidade. Os limites ajudam a determinar quem é responsável pelo quê. Quando sabemos a quem pertence cada coisa, como a gente falou lá no início do terreno, sabemos quem precisa assumir aquela responsabilidade. Quando vejo que o problema é meu, eu estou em posição privilegiada de resolvê-lo. Afinal, quem se ofendeu fui eu. Será que essa foi a intenção do outro? Irmãos, a responsabilidade, ela implica em atitude. Mas daí tu me questiona quais atitudes? Atitude, atitude de, do meu comportamento, da minha reação, da minha ação, da minha decisão. Eu preciso participar na solução do problema que me atinge. Eu preciso assumir esta responsabilidade. Quando assumo isso, eu inicio a busca pelo fruto do Espírito. Abre a tua Bíblia em Gálatas 5, 22 e 23. Vamos abrir juntos. Eu marco a minha Bíblia, tá, irmãos? Porque na rapidez, assim, do tempo, <risos> eu preciso de um guia. Bom, Paulo escreve em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, até falei mais alto, sentiram? Contra estas coisas, irmãos, não há lei. E quando eu tenho o domínio próprio, quando eu percebo e tomo a responsabilidade do, do de conduzir, de me conduzir de maneira nova eu assumo a responsabilidade por todas as coisas que me rodeiam. E quais, são? e quais são estas coisas que nos rodeiam? São nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas ideias, valores, comportamentos, escolhas, os limites, os desejos, o amor. Gênesis nos expressa tantas... Tantas coisas nas entrelinhas, nas linhas e nas entrelinhas, que o certo seria Adão dizer assim: ó, quando Deus perguntou para ele, quem te fez saber que estavas nu? A mulher que me deu por esposa, por varoa, me deu do fruto, não. Eu comi, a mulher me ofereceu e eu comi. Que fizeste, mulher? que, que Qual a resposta que a Eva deveria ter dado? A serpente. Ela me falou, vamos voltar lá, a serpente me enganou. Irmãos, quantas vezes nós somos desafiados pelos limites? Quantas vezes nós somos enganados que aquilo é o caminho certo? Quantas vezes a gente é forçado ou chamado a, a passar do, do limite do outro, do relacionamento com as pessoas? sabendo que o limite é ali. Bom, irmãos, assim como a Eva, a responsabilidade manda que a gente cuide dos nossos sentimentos e aprenda a reagir de forma diferente às situações diárias da vida. Saiba as nossas atitudes e as de mais ninguém que nos causam as aflições, decepções e as mágoas. Porque a forma como eu recebo, eu reajo, é parte do problema que eu preciso mudar. Entenda, primeiro eu permito que alguém passe os limites da minha propriedade. Depois eu fico ressentida, magoada, cheia de feridas, porque permiti que o outro passasse os limites da minha propriedade. Quando Deus conferiu a Adão e Eva a responsabilidade por cuidar do jardim, concedeu-lhes uma vida que todos nós desejamos. Vamos pensar? Lugares maravilhosos, uma vista incrível, que no alto aqui da cidade não, exi não tem. Ótimas oportunidades de desenvolver talentos né, e capacidades. Um lugar de sonho, comida farta de graça. Mas Deus concedeu a Adão e Eva a responsabilidade por esta liberdade. Deus não colocou uma cerca em volta da árvore e disse: Aqui vocês não passam. Existia ali um limite invisível: daqui vocês não passam. Entende a diferença, irmãos? Consegue entender essa diferença? Quando assumiram que não queriam esta vida, porque o que Deus colocou para eles? O atravessar os limites existem consequências não comam do fruto certamente morrerão comeram do fruto eles estavam assumindo para si que aquela vida para eles não estava justa senão eles não teriam passado os limites tomaram para si a responsabilidade da escolha que fizeram assim também é conosco nós não podemos mais irmãos ficar à mercê do comportamento do outro a intenção de Deus a respeito da responsabilidade nesses muitos anos não mudou. Devemos agir para não nos tornarmos vítima do problema do outro. E isso se dá quando eu também aprendo a assumir a minha parcela de culpa. Ó oh, fulano, vou te dizer, daqui tu não pode passar, porque tu passou daqui, eu não sei reagir. Entende, irmãos? Eu não estou dizendo que tu tens que tornar isto realidade e chegar para o irmão e falar isso. Estou te dizendo que se tu aprende a tomar a postura de colocar o limite e dizer eu sei que o fulano me trata assim, mas eu a partir de hoje reagirei diferente à luz da verdade do Senhor, é isso que eu estou te dizendo nesta noite, irmão. Que a tua postura é capaz de mostrar todos os limites em relação a ti mesmo. Deus planejou toda a criação pensando na liberdade. Somos livres, fomos criados, sim, para amarmos livremente uns aos outros. Mas Deus nos criou com a liberdade de escolhas da vida, escolhendo as outras pessoas, a Deus e a nós mesmos. Contudo, quando eu me viro contra o que o Pai designou para mim, eu perco a minha liberdade. A gente passa a ter uma falsa liberdade, porque a gente vira escravo do pecado. Ou você acha que uh, o ressentimento, uh, ficar remoendo, retorcendo, o ódio, a dor, não era estar em pecado, irmãos? A gente precisa que Deus nos capacite para dar um passo à frente e sair disso. Escravo do egoísmo, escravo de outra pessoa, a gente vira escravo do trabalho, escravo de um monte de outras coisas, incluindo o teu celular, e o meu celular, e as séries, e todos os entretenimentos. Deus te criou para ser livre em Cristo. Abre comigo de novo Gálatas 1. Eu adoro Gálatas. Gálatas fala muito comigo. Gálatas 1, 5.1, diz o seguinte para a liberdade que foi que Cristo nos libertou. Permanecei, irmão, pois firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E por sermos livres, a gente pode escolher dizer não àquilo que não vem do Pai. Quem é livre em Cristo diz mais não do que sim. Já pensou sobre isso? Minha mãe dizia muito, e eu cito muito a minha mãe, porque as mães, né, amadas, mas a minha mãe, ela sempre dizia muito que a gente precisa entender, né, que o dizer não, até para as amigas ou para as coisas que aconteciam na época em que eu morava com a minha mãe, isso era ter personalidade. Porque o dizer sim te leva no mesmo caminho que todos os outros. Eu digo sim à palavra do pai, eu digo não àquilo que não, não vem dele. Os limites, eles mostram exatamente onde o controle de alguém começa e onde o controle desse alguém termina. Um vizinho, por exemplo, ele não pode construir em cima do teu terreno, tampouco te obrigar a pintar a tua casa de verde limão. Ninguém pode te forçar a fazer algo que tu não queira. Na vida, ninguém pode te forçar a isso. Isso é uma violação básica das leis de Deus. Lembro o que li em Gálatas 5.1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Entenda. As relações humanas, elas não são escravidão. Elas não devem ser escravidão. Cada parte é livre para amar a outra parte. Onde há controle, amados, não há amor. Só existe amor onde há liberdade em Cristo. Deus nos criou livres. Mas entenda, há uma diferença enorme aqui. Deus nos criou livres entregando a ti e a mim a responsabilidade sobre a nossa liberdade. Somos responsáveis pelos nossos atos e não o outro. E como agentes livres e responsáveis, eu amo a Deus sobre todas as coisas e assim eu consigo amar o outro como a mim mesmo. Toda a Bíblia enfatiza isso, mesmo que a maioria de nós ainda não tenha compreendido. Existem inúmeras literaturas à luz da verdade do pai que podem te auxiliar também nesta caminhada. Existem alguns livros muito bacanas que dizem sobre limites para as crianças, casamentos, relacionamentos. E todos eles escritos por dois psicólogos cristãos, Henry, uh, Henry Cloud e John, e John Townsend. É são livros muito bacanas. Mas eu te digo uma coisa, irmãos, todos eles em seus prefácios dizem para ti, e para mim, que a gente precisa primeiro conhecer a si mesmo. Conhecer os limites que eu possuo, para que aí eu possa me relacionar com o outro. Eles falam num triângulo que eu achei super interessante, eu trouxe anotado, que é um triângulo que de limites que subsistem desde o começo dos tempos. Liberdade, responsabilidade e amor. Deus nos criou livres e responsáveis por nossas próprias vidas. Quando se torna real e estes três ingredientes trabalham totalmente juntos, liberdade, responsabilidade e amor, algo mar maravilhoso acontece. Eu preciso me sentir livre para aprender a reagir ao outro assumindo a minha responsabilidade pelos meus defeitos e demonstrando o meu amor próprio. Lembre-se, irmão, onde não há liberdade à luz de Deus, há escravidão. O amor ele só existe quando há liberdade com responsabilidade. lembre irmãos, Deus disse para Adão e Eva que, uh, que poderiam comer de todas as frutas do jardim. Mas, da árvore do bem e do mal, não poderiam tocar. Que isso seja realidade na tua vida nesta tarde, irmão. O amor, ele traz a liberdade de ser quem Deus me criou para ser. O que implica em muito mais responsabilidade. Consegue entender? E para a gente ir caminhando para o encerramento do nosso estudo desta noite, eu quero ainda te trazer um último aspecto. Uh, para que eu e você sa possamos sair daqui diferentes do que nós entramos, e é sobre a proteção. Irmãos, se nós voltarmos um pouco para a parte da arquitetura que eu comentei lá na frente, uh, todos nós, pensando na nossa casa ou morando em apartamento, precisamos entender qual é o tipo de proteção que existe ali você tem dois portões, um portão, que tipo de chave de acesso, é com senha, é com chave, uh, que tipo de, de proteção você tem em relação aos bandidos, vamos dizer assim, né, em relação ao mal. E quem é que acessa a tua casa? Quem tem chave? Quem são os mocinhos que acessam a tua casa? São as pessoas de bem, as pessoas que eu convido a entrar. E não é diferente com a nossa alma, se imaginarmos a nossa alma como a nossa casa, a gente precisa permitir acesso de algumas pessoas. E a gente precisa permitir que esse acesso seja permeável, como é o da nossa casa. A gente não pode simplesmente construir um muro e ninguém acessa esse limite, como a gente não pode uh, deixar a porta aberta para que qualquer pessoa acesse. A gente precisa de limites de proteção, irmãos que eu possa usar em relação ao mal. Em Mateus 7, uh, 6, diz o seguinte, se a gente pensar na, na nossa alma, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante a, os porcos as vossas pérolas, para que não, pi, não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Não é real isso, amados? Como a gente comentou um pouco mais... Mas um, um pouco antes, que eu abro os limites do meu coração e depois eu murmuro porque, fui, porque os meus limites foram atravessados. Irmãos, uh, eu me protejo para não abrir as portas da alma quando eu não conheço os meus limites e o limite do outro. Porque quando eu tenho o fruto do Espírito como domínio próprio, quando eu me conheço, mesmo que o outro avance um limite que eu não permiti, eu sei como agir e reagir a isso. Porque o domínio próprio nada mais é, amados, que o autocontrole. E qual é o limite mais básico que a gente aprende desde muito pequeno? É a linguagem corporal ou a linguagem da fala? Pensa com os pequenos, como a gente ensina limite aos pequenos. Essa mesma parte básica desse ensinamento é o que a gente precisa aprender. Como que eu vou me portar? Como que eu vou falar? O que eu vou omitir? Ou o que eu vou, de fato, expressar? Isso faz parte de quem eu sou. Lembrando que há uma responsabilidade, sim, em ser livre. Há uma responsabilidade enorme em cada palavra que eu falo, em cada gesto que eu faço. Quantas vezes a gente não se pega uh, imaginando que as atitudes que a gente tem em algumas reações não condiz com quem a gente é. E a gente precisa que essas coisas todas sejam alinhadas através de nos capacitarmos em Cristo a termos limites em relação a nós mesmos, e uns aos outros, afinal é uma escolha irmãos, a convivência também é uma escolha e por isso que eu preciso realmente me conhecer e ser sincero e verdadeiro sobre nós mesmos e como eu estou me relacionando com o outro e comigo, é o primeiro ponto a ser analisado, se nós entendermos que os limites são a base de qualquer relacionamento irmãos, eu oro ao Pai que a gente possa sair daqui tornando isso uma realidade. Entendendo que se eu me autoavaliar, me responsabilizar, eu vou conseguir me proteger. E desta mesma maneira, com autocontrole, eu poderei ter liberdade em Cristo. Deus fez você e eu para sermos livres. Deus não fez você e eu para sermos escravos de nós mesmos dos outros, da sociedade, daquilo que o outro diz que eu sou. Irmãos, o autoconhecimento é capaz de te tirar daí onde tu está, para te fazer crescer em relação a Cristo. Eu oro que você tenha tornado realidade isso nesta noite, para que eu e você possamos crescer e avançar um pouco mais em relação a Cristo. E oro também, amados, para que você e eu possamos conhecer os limites de nós mesmos, para que assim a gente entenda como a gente vai se relacionar com o outro daqui para frente. Feche os teus olhos para que juntos a gente possa orar e pedir a bênção do Pai para esta noite, Senhor. Amados, bondoso Deus e Pai, eu sei que Tu estava até aqui conosco, Senhor. Pai, eu sei que muito que Tu ministrou no meu coração, Senhor, se tornou realidade para mim. Mas que também, Senhor, possa se tornar realidade para cada irmão que acessou este estudo, Senhor. Esteja conosco, Pai. Faz com que a gente seja, sim, canais de águas vivas, Senhor. Que sejamos canais da Tua palavra, Senhor, em relação ao outro e a nós mesmos. Esteja conosco nesta noite, Senhor. Abençoa cada lar e cada casa, Senhor. Para que nenhum de nós mais seja escravo, Senhor. E sim, sejamos livres em Ti. Em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço, Pai. Amém.